Boa noite a todos Boa noite a todos Meu Eu vou pedir a licença de tirar a máscara Eu estou aqui isolado. E fica mais fácil Para que vocês possam me ouvir também Hoje eu sou a responsável Pela prevenção da noite de hoje E para que nós possamos estar assim mais tranquilos e serenos nós vamos procurar fechar os nossos olhos suavemente que quando assim fazemos fechamos essas janelinhas e nos preparamos melhor para que possamos refletir sobre o tema da noite de hoje e assim envolvidos que estamos por este ambiente previamente preparado para receber a cada um de nós Onde os refeitores espirituais Estão aqui presentes Todos presentes A nos envolver carinhosamente. Diante de todo esse ambiente Tão saltado Nós vamos elevando o nosso pensamento O nosso coração Os nossos sentimentos Ao nosso anjo de guarda Esse nosso amigo tão especial, quis ela por nós, muito antes de aqui estarmos, muito antes de aqui aportarmos. Que possamos estar neste momento, nos ligando a esse irmão, agradecendo por tanto empenho, por tanta dedicação para conosco, embora muitas vezes não ouvimos, não nos ligamos a Ele, então vamos aproveitar esses momentos que aqui estamos e agradecer a Ele a oportunidade desse ser, desse carinho e neste para nós. E assim, nós vamos nos envolvendo também com Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e diante dessa mãe tão amorosa nós vamos pedindo mais uma vez que ela possa nos envolver em sua luz no seu amor possa nos envolver no seu manto azul de luz que nos traz equilíbrio, bem-estar, harmonia possa nos aconchegar nos seus braços e assim tranquilizar os nossos pensamentos trazendo as condições salutares, para que possamos aqui estar, não só fisicamente, que possamos voltar nos nossos sentimentos, abrir todos os nossos canais para essa reflexão desta noite. E assim, de mãos dadas com Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, vamos pedir a ela que possa nos levar até o nosso Irmão Maior Jesus, vamos sentindo a sua presença entre nós e vamos pedindo a ele que continue ao nosso lado nos auxiliando, nos trazendo todas as possibilidades de descobrirmos no seu Evangelho todos os remédios salutares para o nosso crescimento, para o nosso refazimento e assim, nessa caravana de tanto amor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 Nós compreendemos. Mas a proposta é essa: que nós possamos parar um pouquinho que seja e procurar compreender esse tema, procurar buscar no Evangelho, porque nós vamos é, abordar o um tema, nós vamos refletir sobre ele, mas na realidade é uma parte só de dois capítulos do Evangelho. Nós vamos estar falando sobre o capítulo 10, o capítulo 12, mas um item apenas, apenas que é esquecimento das ofensas. Então quando nós pensamos nesse tema, já passam mil coisas pela nossa cabeça. Nós poderemos começar a nossa previsão, a nossa reflexão, dizendo o seguinte. Vamos supor que cada um de nós estamos dentro de um carro, não importa se nós estejamos dirigindo ou não esse carro. E esse carro precisa chegar numa determinada cidade que fica no norte. E de repente nós nos damos conta que nós estamos numa outra estrada que nos remete ao sul. O que, que nós precisamos fazer? Avisar o motorista, que ele está no estado errado, no sentido errado, e fazer uma conversão para que possamos assim estar indo numa cidade norte que se encontra lá no norte e não é diferente conosco quando nós estamos envolvidos com as ofensas nós dirigimos o carro da nossa vida de uma maneira não tão equilibrada não tão correta e, às vezes, nós precisamos fazer uma parada obrigatória, obrigatória, porque, semelhante ao carro que estava indo numa direção, que considerava ser a certa, e precisou fazer uma conversão, muitas vezes, na nossa vida, nós somos convidados a fazer conversões, sim. Para que o nosso equilíbrio se instale, para que o nosso bem-estar chegue, e para que nós possamos dar uma parada necessária desacelerar o carro da nossa vida para que nós tenhamos condições de observar como nós estamos nos posicionando diante dela esquecer as ofensas é algo assim que vários ensinamentos Jesus teve a oportunidade tem porque ainda tem claro, vai sempre ter porque no seu evangelho estão lá Todos os remédios necessários para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar. Um dos remédios, entre tantos que ele nos conhece nas páginas do Evangelho, ele fala do perdão. Quando nós nos distanciamos das coisas que estão relacionadas, dos sentimentos que estão relacionados ao amor, nós precisamos deste remédio salutar pelo perdão do esquecimento das ofensas. Por quê? Quer criamos ou não, no nosso ambiente de trabalho, na, nas atividades que exercemos frequentemente, os locais que frequentemente frequentamos, na nossa família mais próxima, a família que convivemos dentro de um lar, dentro de uma casa, ou aqueles nossos parentes não tão próximos, que não estão ali do ladinho conosco, mas que fazem parte desse conjunto. Essas pessoas, elas de alguma forma Às vezes nos, dirig nos dirigem Palavras E nós nos magoamos Nós nos entristecemos Absorvemos tudo aquilo ali Para nós Tudo que nos é prejudicial E atrás disso tudo ainda Chega algo Que se chama rancor Aí Nosso fardo, nosso peso aumenta e junto com esse peso que aumenta, vai embora a nossa tranquilidade vai embora a nossa confiança vai embora o nosso sono a nossa harmonia e aí nós achamos ainda que isso tudo é por causa do outro isso não somos nós que estamos ocasionando para nós mesmos nós exigimos do outro o reparo e muitas vezes Quando o outro chega E nos pede perdão Para que nós reconsideremos O erro que ele cometeu Nós somos intransigentes Nós não aceitamos O perdão A não ser da boca para fora Então o que, que é esquecer As ofensas Esta é a proposta da prevenção de hoje A proposta que nós é, tenhamos condições de levar a nossa vida com mais leveza sem esse peso que muitas vezes de detrimento desse sentimento que não conseguimos trabalhar por causa do nosso orgulho por causa da nossa vaidade e tantas outras coisas nós carregamos esquecer as ofensas não existe esquecer as ofensas como é que nós podemos esquecer como é que nós vamos apagar as coisas da nossa memória? Só apagamos as coisas da nossa memória se somos convidados ao mal de Alzheimer. Na verdade, ninguém pensa em ter, né? Sofrer dessa situação. Então, nós não conseguimos apagar as memórias. Nós conseguimos, sim, trabalhar para que essas memórias não nos aflijam. Isso é esquecer a ofensa, é dar um basta nesse, nesse peso que carregamos, é dar um basta nessas situações que criamos e que não observamos os remédios salutares que estão ao nosso dispor. Por quê? Assim como estamos dentro de um mar, assim como estamos no nosso ambiente de trabalho, assim como estamos nesses locais que frequentamos. Lá existem pessoas como nós, que eram, que acertam, que lutam, talvez até mais do que nós mesmos. Então, diante é, dos erros das pessoas, nós não fazemos vistas grossas. Nós fazemos vistas grossas em detrimento de nós mesmos. E ao passo que, se nós nos colocarmos de um lugar ou do outro, talvez faríamos muitas coisas que eles nos fazem. E se nós estamos a caminho com esses nossos irmãos, se nós de fato sabemos que somos irmãos, nós fazemos parte dessa família, nós fazemos parte de um Deus que nos criou a sua imagem e semelhança. Se nós fazemos parte disso tudo, Tenhamos consciência que fazemos, faz, nós fazemos parte disso, e em função de fazer parte disso Sabemos que todos estamos a caminho, errando, aceitando, lutando, nos entristecendo, ficando felizes. Muitas coisas acontecem na nossa jornada, semelhantes acontece com aqueles que caminham conosco. Nós vamos dar uma breve paradinha. Nós vamos ver uma mensagem muito linda, que fala sobre o perdão, é de meimei Não aceite. Sem a melodia do perdão, não pode existir música nos sentimentos. Esquece todas as ofensas, ofensas e não deixes que quem te fira te irrite. Se abrires as portas da revolta, por elas adentrará o magnetismo do ódio, o qual desagrega as energias benfeitoras que o amor fez reunir em teu coração. A desculpa nessa hora é o amparo contra as investidas das sombras desculpa, eu falei nem mas é mesmo. então, é um convite para que nós refletamos de fato o que que nós estamos fazendo dando guarida dentro de nós porque nós sabemos que o rancor, o ódio são tripensais amassaladoras para o nosso, nosso bem-estar o desequilíbrio mental Nos traz o que com as doenças? Nos traz infinitas possibilidades de, de sermos amargos De sermos tristes, de sermos acabunhados De não ver a possibilidade das grandezas que temos dentro de nós Nós somos feitos a imagem e semelhança do Pai Ele nos proporciona oportunidades, as reencarnações para que nós possamos crescer como pessoa, crescer como espírito para que nós evoluamos e fiquemos ruim é, e liguemos para mais junto dele, mais próximo dele então todas as intempéries do nosso caminho são grandes testes para nós mesmos e a forma de enxergar as situações que nos cercam as situações que nos envolvem Vai mostrar a nossa maturidade espiritual Vai mostrar a capacidade do perdão A capacidade de nos refazer A oportunidade de encontrar dentro de nós Todas as virtudes que construímos E que às vezes não nos damos conta E aí, por cima disso tudo ainda Nós terceirizamos. Terceirizamos e ainda depositamos no outro O momento que porventura estamos passando desagradável Porque estamos nos sentindo feridos Estamos nos sentindo tristes Vamos nos lembrando, inclusive, de uma passagem de Jesus Que diante da, da mulher adúltera, né, Ele foi colocado ali naquele momento Exatamente para que ele tivesse uma reação contrária ao amor Naquela época nós sabemos que a, a mulher adulta, ela seria apedrejada, teria uma morte cruel. E diante daquela situação, Jesus foi convidado a fazer o quê? Ele foi, é, na realidade, as pessoas queriam que ele fizesse se cumprir a lei. Mas que lei? A lei do amor? Com certeza não. E diante daquele, daquele quadro que a gente consegue visualizar, consegue imaginar, Jesus fez o quê? Simplesmente ele falou assim, quem estivesse tentado, já tinha a primeira pedra. Que machuque, que mate. Faça isso. E de repente todos se deram conta que todos, de alguma forma, já tinham errado. E as pedras foram colocadas no chão. E nós, se hoje Jesus chegasse bem pertinho de nós Falasse aos nossos ouvidos assim Vá e não peques mais Ele vem, nos ajuda E de repente ele volta e fala assim Você está em condições de fato De receber a minha ajuda? Será que de fato você está trabalhando Os melhores sentimentos? Será que de fato você está enxergando o seu próximo como gostaria que fosse é, também enxergado então essas, essas parece, parece muito pequeno tudo isso né? está no evangelho tão simples não é simples, é difícil mas se nós nos atentarmos que que nós levamos é, da nossa jornada de resto nós levamos exatamente tudo aquilo que nós contamos de melhor para o outro também, mas para nós mesmos E nós saímos é, quando aqui apontamos viemos sozinhos e quando nós retornamos sozinhos, também chegaremos no outro lado e aí ser nos perguntado como você agiu diante das ofensas como é que você reagiu diante do perdão como é que você reagiu diante daquele seu familiar que não entendiam o que era o perdão e você já compreendiam um pouquinho então todas essas situações nós temos o hábito de passar para o outro né? e de não fazermos esse é, questionário não, de fato não é isso é, de nos olharmos porque também assusta às vezes nos olharmos porque aí a gente se dá conta que temos muito que fazer ainda em prol de nós mesmos Agora, partindo desse princípio, quando esquecemos uma ofensa? Em verdade, é até quando permitimos que essa ofensa nos aflija? Então, quando nós é, estamos envolvidos com, com aquilo que foi dito a nós, que nos fascina, nós estamos remoendo aquilo tudo e vai nos ocasionando os malefícios é, e tantas outras coisas, né? A sintonia que nós também não podemos nos esquecer Porque nós não estamos sós O nosso padrão vibratório é semelhante aos nossos pensamentos É semelhante às nossas ações Nós atraímos proporcionalmente aquilo que estamos pensando Da forma que estamos agindo Então se nós carregarmos este fardo, Que é a falta do perdão e a indiferença e tantas outras coisas a quem será que nós estamos nos ligando? então a partir do momento se nós vamos nos lembrar lá atrás, como nós éramos pequenos quando estávamos na escola nós sabemos que nós é, inclusive quando eu estava preparando a prevenção tinha um exemplo de um menino entre 8 10 anos que tinha sofrido o que? uma surra na escola passou-se os anos que aconteceu com esse menino? Ele lembrava da surra, ele só lembrava da surra, porque aquele que tinha proporcionado a surra a ele era o seu melhor amigo. E é isso que nós precisamos perceber o que é esquecer as ofensas. Elas, a memória nós não vamos apagar, ela está lá, nosso, nosso subconsciente. Só que nós nos apartamos dessa aflição, desse incômodo quando nós só nos levamos da chuva e nós conhecemos pessoas. E muitos de nós talvez procedemos dessa forma e ficam 5, 10, 15 anos carregando esta mágoa, a intestina do povo. E se esquecem que a vida prossegue e levam isso para o outro lado também. E essa oportunidade que estamos tendo de estarmos aqui em Pai, Marcos, será? Não seria o momento de nós percebermos? Ah, mas eu tenho orgulho, eu tenho vaidade. Então, as no, a nossa fala fala, a nossa fala, a nossa boca fala do que está cheio do nosso coração. Então nós não podemos simplesmente usar o Evangelho de Jesus através dos nossos lábios, nas nossas ações. É complicado? É, mas. É, queramos ou não, um dia nós vamos começar pelas pequenas coisas e daí vamos alcançar as maiores, com certeza esse é o nosso propósito essa oportunidade que nos é conseguida em é, determinado de tantas reencarnações, nada se perde fica tudo lá guardadinho, no momento propício existe uma lei de reação, nós sabemos disso e tantos outros acontecimentos que nos envolvem a gente fica a pensar, por que estamos passando isso? Por que, que isso só acontece conosco? Às vezes nos utilizamos quando na realidade, muitas vezes nós somos os alvosos também Uma outra frase que até eu achei muito, muito boa, para que a gente pudesse estar passando a prática no bem é expansão É a conexão com o amor O mal é limitação É conexão com tudo aquilo Que desagrada o nosso espírito Agora, há mais de dois mil anos Jesus esteve aqui conosco E ele sempre nos recomendou Que nós tenhamos sessões Permanentes Sessões Permanente de musculatura espiritual, de força, de vontade, de lutarmos contra as nossas imperfeições, de fazer com que a nossa luz brilhe. Fazer com que essa luz, talvez seja bem apagadinha dentro de nós, ela possa se resplandecer. Porque os primeiros a serem beneficiados com essa luz somos nós mesmos. Porque nós somos luzes. Nós somos luzes nós podemos fazer com que essa luz nos ilumine e ilumine tudo que estiver ao nosso redor que nós consideramos a errada então às vezes naquele afã de fazer o nosso melhor nós esquecemos de nos colocar no lugar do outro de entender o momento do outro de ter esse momento é, de, de nos portarmos de fato no lugar do nosso próximo para ser esse diferencial, que é igual todo mundo faz. Então essa é a proposta, para que nós caminhemos com mais leveza, que o nosso espírito sinta esse bem-estar, que nós tenhamos ânimo, ânimo, ânimo a acordar, a ah, está ah, chovendo, que bom que está chovendo. Um telefonema, que quantas vezes somos convidados a dar tantas situações que fazem a diferença para nós se nós, ah, claro colocarmos em prática essas situações que nos fazem bem e que muitas vezes esquecemos de dedicar ao nosso próximo para finalizar a falta de perdão de esquecimento das ofensas faz com que a nossa luz deixe de brilhar e a negatividade escureça o nosso caminho para na nossa reflexão, porém, nós vamos ver uma mensagem, chama-se Saco de Batatas. O professor pediu para os alunos que levassem batatas e uma bolsa de plástico para aula. Ele pediu para que separassem uma batata para cada plástico, uma batata para cada pessoa que sentiam mágoas e escrevessem os seus nomes e colocassem dentro da bolsa. Algumas das bolsas ficaram muito pesadas. A tarefa consistia em, durante uma semana, levar para todos os lados a bolsa de batatas. Naturalmente, a condição das batatas foi se deteriorando, foi se deteriorando com o tempo. O incômodo de carregar a bolsa a cada momento mostrava-lhes o tamanho do peso espiritual diário que a ocasiona, bem como o fato de ao colocar a atenção na bolsa, os alunos deixaram de prestar atenção em outras coisas que eram importantes. Esta é a grande metáfora do preço que se paga todos os dias para manter a dor, a bronca e a negatividade. Quando damos importância a problemas não resolvidos ou a promessas não cumpridas, nosso coração e pensamento se enchem de mágoa, aumentando o estresse e também rouba de nossa alegria. Perdoar é deixar esse sentimento, todos esses sentimentos, irem embora. E a única forma de trazer de volta a paz e a calma, jogue fora as batatas. Então eu desejo a todos que tenham uma excelente noite lindo despertar e vamos aproveitando esses momentos que aqui estamos, mais uma vez fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade da vida, as benéfices que somos portadores e que recebemos diariamente, as oportunidades que temos de fazer o nosso melhor, onde quer que possamos estar. Que todas essas luzes que partam nos nossos corações nesse momento possam iluminar, transbordar de alegria o nosso lar, chegar a envolver todos os lados dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, dos nossos amigos e também daquelas pessoas difíceis do nosso relacionamento que entendemos ser os nossos inimigos, que possamos repetir sobre a mensagem na prevenção da noite de hoje, e acima de tudo, procurar nessa reflexão o melhor para o nosso entendimento, para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio e para a leveza do nosso ser. Que assim seja, uma boa noite a todos. Eu peço, por favor, que aqueles que irão fazer o tratamento mantenham os seus pensamentos elevados aqueles que vão estar não fazendo tratamento vão, vão sair e saem de maneira harmônica, porque os benfeitores espirituais aqui estão fazendo os tratamentos o tratamento só termina na Câmara de Paz o tratamento se inicia a partir do momento que nós nos predispomos aqui estarmos então nós precisamos auxiliar os benfeitores espirituais nesse sentido elevando os nossos pensamentos e manter a tranquilidade necessária, nos colocar à disposição dos servidores espirituais, para que quando chegarmos na sala de paz, estejamos numa situação de harmonia, de tranquilidade, de aparecimento, e concluir de fato o nosso tratamento. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer o sorteio de livro, tá? A guardar um pouquinho, a gente já vai distribuir as fichas do sorteio. Deixa eu te ajudar.